Pessoal, cá estamos e aqui com a minha amada Mana. Olá pessoal, estamos hoje em Lisboa, Portugal Continental e como eu vos tinha prometido, vamos mostrar muita coisa aqui. Viemos em trabalho uh, e especialmente os nossos amados que estão no Brasil querem conhecer muita coisa de Lisboa, vamos mesmo uh, mostrar-vos. Uh, hoje decidimos ir. Uh, a uma loja, porque sabemos que vocês amam uh, compras e uma loja que é internacionalmente uh, muito valorizada pela mulherça fantástica, pelos preços fabulosos, não é? Nas oportunidades extraordinárias. Então vamos aonde? É isso mesmo, uh, vamos à Primark, vamos juntos? Pois é, bora daí, uh, quero mostrar-vos. Os, os, a Primark, uma das maiores do país e quero uh, que realmente vocês uh, nos acompanhem estamos mesmo a chegar ao shopping vou virar para que vocês vejam cá estamos Almada Forum uh, um centro muito bom aqui em Almada é isso o circuito do autocarro não tem jeito nenhum, mas só para que vocês vejam, ao lado afora, aí está. Vamos estacionar, vamos entrar e mostrar-vos, e não esqueçam, subscrevam o canal porque vamos mostrar muita coisa do dia, da noite de Lisboa, quem sabe fado, quem sabe Pasteiros de Belém, quem sabe lugares extraordinários estejam desse lado que vocês vão amar, tá bom? E queremos que vocês venham connosco onde nós formos, tá bom? Combinado? A gente a buscar. Vamos buscar aqui um, um espacinho próximo da porta de preferência, mana? Porque... Estou cansado, E já estamos cansadinhos, já fomos ali às compras, já viemos atarafadas com tanta coisa. estacionamos e já entramos na loja, cá estamos, ter uma mana é sempre especial e aqui temos uma super mega hiper mana, até já, Se vejam como o centro comercial já está mega cantalíssimo, para lá em cima, lindo de ver. Tal está aí e toda a mulher fantástica gosta de vir ao um shopping. Depois se vocês quiserem mais comprinhas aqui noutra loja digam mais alguma coisa que a gente pode mostrar aqui. Vocês estão no comando. que é filha aqui fora, como é que vamos chegar lá dentro? Mas somos persistentes e queremos mostrar a todos vocês porque é que esta loja é de facto uh, uma loja muito, muito, muito apreciada. Reparem, são, a filha vai dando as voltas para cá e para lá, mas nós vamos chegar lá dentro, confiem. Primarca, cá estamos. Ora lá. Tirar aqui distância de segurança. Bem, estamos cá dentro. Nem sabemos por onde é que vamos começar, mas vamos. Estes conjuntinhos para a noite de Natal em é que toda a família está com o mesmo. São fantásticos. 13 euros. Muito bom. Começamos já por este lado, porque o Natal está a chegar. Tudo faz conjuntinho. Que fofo. Sete erros a botija. Aquecer os pezinhos. a noite de Natal, lindo. Quanto é? Mostra aí. Um beijo. Quanto? Dez. Mara. Oh, que lindo! Tem várias. It's good to be bad. Minha irmã vai-me ajudar aqui. Como vocês veem, coisinhas para o Natal tem tudo de bom e tudo baratinho. Uh, aqui estas capinhas, querem ver para o vosso pãozinho. Mickey, faz chuva, maravilhoso 10 euros Amigos A gente marcou o cabeleireiro Para fazer uma escova Mas não conseguimos Vaga, por isso estamos a, a gravar assim Mas entre gravar e não gravar tendência deste Natal São as bolinhas da Disney Querem saber quanto é que é? 3 tem muita coisa do Mickey, do Minnie, aqui. Até para o vosso pãozinho. Olha que fofo! Olha que fofo! É fofinho mesmo e é maravilhoso. Querem saber quanto é? 17 euros uma caminha para o pé para o Natal. Este Natal está em grande a Disney. Portanto, até o pãozinho vai entrar nessa tendência. Temos aqui muita coisa da Disney, realmente. E preços fantásticos, claro. 3 euros. Um espelhinho lindo uma escovinha, 3 euros de trabalho. Agendas. Cheira é de bom. Cheira de bom. os amores, aqui deste lado tem algo que eu sempre amei. Que são área de pijamas, camisas da noite, com preços. Espero que vocês consigam me ouvir bem. Com preços mega maravilhosos. Aqui tem um que eu já tinha. Tem vários várias padrões, mas como corno cópias, é uma coisa que eu amo. Símbolo de prosperidade. Este é o meu número. Digam lá aí. Gostam? Vou gosto de dormir, como se chama lá. É mas tem muita coisa é uma, gira. É com confortáveis, bons discípulos. 7 Sete euros. euros. Maravilhoso. Padrões lindíssimos. Yeah. Morri, morri com esta camisa. Sabem quanto é? 8 euros, Maravilhoso. Esta é minha, combinada? Vão interagir, descendo aí em baixo. Se gostam das escolhas que estamos a fazer. Ó, oh, 9 euros. Padrão. Pijamas. Crianças. Quentinho, fofinho. Põe inverno que aqui em Lisboa frio. Ó. Oh, 9 euros. Quando eu digo que é para se arranjar para o boy, tem muita renda aqui, barata e boa. Inês, <risos> neste, o fio dental. Um erimai. Não tem como dizer que não pode dar de fio dental, não é? Olha que giro. Um sim, é? Gostou? Na Primark. Um eri mais, fofa. Que fica é uma fofa. Um padrão de Natal. Acredita ou não? Doze anos. Lindo, não é, Segura. Olha, fofosuras. 5 euros. Quem acredita? Quem acredita? Ana? Fofo, até, até nem. Até a quinta encarnação. Não é? Mara. Olha, para quem gosta de flores artificiais, 12 euros. A jarra e as flores. Lindos, vejam, 7 euros, que lindo, 4 euros, vocês, vindo a primar, qualquer pessoa consegue fazer uma decoração em casa, com coisas fantásticas, a preços realmente tornam mais leves para nós oh, tanta garrafa aqui deixa eu ver como é que está o preço disto 8 euros mas ó oh, estas garrafas são fantásticas porque mantêm a temperatura Vem Incríveis. Esta que está aqui. Um cheiro. Delícia. Vamos agora para outra. outro departamento. Aqui é fones. 10 euros. Lindo. Wireless speaker, sete euros, -se. muitas cores, vitaminados. Estamos num ano de grande tendência com as coisas da Disney. Vejo coisa mais fofa, duas calcinhas, alguém resiste, sete euros. Quem é que desse lado fica com vontade de ter um baby quando vê estas coisas? Maravilhosa oh, Que coisa linda 12 euros Uma ganga E um padrão que, da mini falar, Lindo oh, Eu perco nisto 11 euros Acreditam? 11 euros Ovinho Mamães, quem, quem é a mamãe de bebês? a euros. Olha uma ganga. Uma mini. Não, resiste. Olha que coisa mais linda. 18 euros esta ganga. Alguém resiste? Quase vontade de ter um bebê. Oh, muitos agasalhos euros. lindos e tem a luvinha também 11 euros 3. 3. esta esta e esta todas por 11 euros coisa fofa fazer o lindos quentinhos agora com o Bem, vamos para outra área. Capas de celular, 5 euros. O tema de Natal... Oh. Lindo! 3 euros. Vira o padrão daquele... Tinha o padrão para o pijama da família toda, para o cãozinho. Tem o padrão oh. igual para o telefone. Dois euros e meio. Dois e mais, é verdade, dizem a minha irmã, tem razão. Olha, isto eu vou levar para um bebê. Sabes, Ana? Sei. Um e-mail. Vou levar. Coisa mais não. Não, conjunto. Zeros. Lápis Tudo de bom Do Harry Potter Harry Potter Canetas Também seis zeros. Quer Quero escolher prendas de Natal Aqui temos muita coisa maravilhosa Para toda a família Há uma agenda Harry Potter Ó, oh, prendinhas para os bebês. 3 euros. Oh, coisa fofinha para criança. Cheio de pérolas, tão mimoso, tão princesa. 10 euros. E muito quentinho. Porque aqui em Lisboa, aqui na Europa, para as, nossas, as lindonas daí a Europa faz frio nesta altura. O que é que toda a mulher, toda a mãe tem que vir aqui? Sete pares, três euros. Mega mara. Oh. Tem como resistir uma mãe vir aqui e não levar o um pacote? Sete. Bodies. Bodies. Dez euros. Cada um, Cada um mais um era. lindo. Eu estava a pensar em isso em ninguém. Este é da unicórnio. unicórnio. Magic Padrões E tem muito mais. Muito Além de serem bonitos, tem muita variedade. Se vocês vierem à Europa, não podem deixar de vir aqui prometi que ia com vocês no canal e está aqui o vídeo Mesmo sem ter mesido o cabelo. Oh, coisa fofa! Dois e meio, doze e meio, cinco pares de meio Olha este aqui, oh lindo, lindo, lindo Seus e meio, tem como resistir? Não tem nossa garantia é que a gente não tem babies, senão, o tempo que tinha babies, não lembras-te, a gente entrava aqui e não existia. Oh, que coisa mais fofa. Quatro três e três três. Lindo. Cinco bab babeiros. <risos> Oh, não dois, três, lindos, conjuntos, e isto é com algodão orgânico, com algodão orgânico, veja as coisas para crianças alérgicas, mara, não apetece ter bebês, oh, e no ginásio, academia, academia, isso mesmo, ginásio em português, Oito euros. Isto não é a minha especialidade. <risos> Dez euros. Não vais muito ir à academia. A academia não é a minha praia. Uhum. Oh, que coisa maravilhosa. Área da casa. Muitos itens. na aramara. Três paninhos. Três euros. Mas que dá muito jeito. Tem muitos padrões. Olha estas cestinhas. Traseiros. Organizadoras. Conjunto. Um Traseiros. Tem várias cores, inclusive o golpe. conjuntos Mega maravilhosos Confortáveis a 4,5 Com padrões incríveis Mas não esqueçam Tem estes de algodão Que são os recomendados pelos ginecologistas Este algodão é realmente muito bom Os senhores não sabem Mas os ginecologistas Recomendam que as mulheres no dia a dia Andem com algodão E não com as rendas Eu digo-vos vale a pena deixar os pijamas para comprar nesta loja. olha que fofo, agora para o Natal a família está toda de pantofinhas a fazer carinho uns aos outros muita coisa para vocês decorarem a casa olha o que é fofo 3 tem vários preços Aqui as botinhas de Natal. Tem brinquedos. Isto é loja para todo o mundo. Sugar lips para os lábios, três euros três unidades, fantástico, dois euros a Blended, que é parecida à outra Olha que fofo, ó, oh, uma prendinha, uma botija e uma coisa para dormir, quando a gente não sabe que a pessoa gosta isto, para dormir sempre fica bom Estas malinhas, 6 euros ainda atrás, é aqui isto. ó oh, tem muita mala, tem muitas malas, O final do ano. Claro que não são malas de, de alta... Os algumas são de 3 euros. Isto que a gente costuma usar quando não tem tempo de ir ao cabeleireiro. 4 euros que é o que a gente pôs, pôs aqui, colocou aqui 10 euros muito bom para andar em qualquer lado chapéu é para o inverno, 12 euros gira esta mochila mais dez euros. Linda. Uma cor linda. Já repararam como este ano, o que está a dominar realmente? É mini Mickey Disney. Lindo. Fazer viagens. 8 euros. Descansar. Ó. Oh. Para e meio. Fogo. Isto é para colocar o passaporte. Top. Oh, para a bagagem. Apetece viajar de qualquer forma, mas com estas coisas. Para colocar na bagagem. Três euros e meio. Pois, dá para reutilizar. Fica a identificação. Fofinha. Fofinha. Olha, fantástica. É muito muitas. Tem aquela cor que eu amo. Zoito este dá para ir às compras dá para quem tem bebês levar fraldas dá para tanta coisa e a é linda, é linda sapatos com um também deixa eu ver como é que temos é. 14 euros não precisa de muito para ser elegante precisa de bom gosto tem muito sapato aqui quando não podemos comprar marcas de topo Podemos comprar no um outro preço. Oh, aqui na Europa é frio. Os que nos acompanham do Brasil não têm ideia. Mas esta meia vocês não têm a percepção de quão é maravilhosa para dormirmos. Porque é quente, muito solta e ao mesmo tempo aconchegante. Três pares, dois pares, dois e três e meio, só todo mundo aqui na Europa, nomeadamente em zonas frias, como Lisboa, tem destas meias, não é para o inverno. Muito bom. Para três e meio, tens aqui papel para toda a família, para embrulhar, são quatro rolos, embrulhar para toda a gente.